E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando essa nossa série de Marketplace Conference em e-commerce Brasil. Se você não é aluno do curso, você vai ver o conteúdo no canal, então você vai recebendo toda semana. A gente vai ficar ainda várias semanas falando sobre isso, até porque eu tô tentando falar com pessoas que fazem a diferença dentro desse nosso mercado, tá certo? E do meu lado eu tenho o CEMOL da 00K, André Ferracini, tá? Ele tem uma experiência gigantesca em Marketplace, uma experiência gigantesca em e-commerce e até mesmo do mundo online. E a gente estava batendo um papo é, sobre a importância do marketplace nos números, é, do e-commerce, que são fantásticos para esse ano, per perante ao cenário atual do nosso país. Então eu queria um pouquinho da opinião dele sobre isso, lógico que ele vai dar bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, mas eu já queria deixar essa primeira pergunta. Andrezão, e aí, tudo bom, cara? Tudo jóia, Léo. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. É, bom, esse evento eu acho que está sendo bem interessante por conta de que é o primeiro evento onde uh, o fórum e-commerce ele realmente está falando de Marketplace. É, nos últimos fóruns de e-commerce a gente sempre viu uma penetração dessa galera de Marketplace, mas era uma coisa muito, muito superficial. Então eles criaram um evento aí só para Marketplace, então eu queria... É, falar que eu acho essa iniciativa fantástica por parte do Baeta, da Vivi, a galera da, do e-commerce Brasil, que a gente respeita muito, é uma galera que sempre apostou muito forte no e-commerce brasileiro, sempre quis fomentar esse mercado, levando informação, levando instrução é, e, e ajudando é, realmente quem precisa e quem está com essa vontade e trazendo sempre, uma, sempre as referências de mercado. Né? Então, como esse evento ele é focado... 100% em Marketplace, eu achei que a iniciativa foi fantástica. Eu estou bem satisfeito em que esses eventos de Marketplace comecem a crescer mais. Porque hoje a gente sabe que o Marketplace já, ele já é quase o e-commerce na sua totalidade. Né? Antigamente a gente tinha os e-commerces, e os marketplaces eram os, os patinhos feios. Hoje o marketplace é o, é o cisne, né? Exatamente. É o que eu penso também. Igual a gente está num cenário de previsão de faturamento do e-commerce nacional hoje. De 53 bilhões para 2018. E aí você me fala, pô Alexandre, o que, que é isso? É crescimento de 12% com relação ao ano anterior. Então, num ano ruim, ainda está crescendo 12%. Num ano de greve, num ano de eleição. Então, Anderson. Qual a importância do Marketplace hoje, tanto para o vendedor quanto para o lojista, vamos dizer assim, tem a, o Magazine Luiza tem vantagem também em ter o lojista dentro do Marketplace? Então, se você imaginar aqui por exemplo o Submarino, né, que começou com uma lojinha de livro, foi o primeiro e-commerce nacional e passou muito tempo continuando sendo pro, o, o, um e-commerce de bastante relevância, de bastante confiança por parte do, do cliente, eles tinham que fazer toda a operação, então eles tinham que fazer. A mídia, eles tinham que tratar o cliente, fazer o pré-venda, fazer o pós-venda em, em eventuais casos, eles tinham que tratar do CD, eles tinham que tratar da, da compra dos produtos com fornecedores, eles tinham que lidar com todo o ecossistema do e-commerce. Faz todo sentido eles lidarem com a mídia, que é a parte que eles fazem mais, trazer audiência, elevar a, a qualificação de audiência, trabalhar com mídias mais assertivas, trabalhar com aquela publicidade direcionada, o remarketing, e os sellers eles passaram a fazer o papel importante de cuidar da operação, cuidar do que realmente importa pra, para o seller. Então é, é meio que um, um ecossistema que se fecha de uma maneira muito positiva, tanto para o vendedor quanto para o Marketplace. E é interessante porque no Marketplace ninguém é grande nem pequeno. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a C Cosméticos, que é, que é a empresa do Ale, ela tem um nome no mercado, a gente já conhece e já confia. Mas tem aquele outro vendedor menorzinho que também merece credibilidade para tá ser amparado por uma grande marca. Então isso é muito importante para o crescimento do próprio e-commerce no Brasil. Não só no Brasil, né? o mundo já tem essa essa coisa muito forte, se a gente observar a China, a maioria dos, dos sites de grande relevância lá trabalham já no modelo de marketplace há muito tempo, e, nos Estados Unidos também tem bastante coisa, no mercado europeu também tem bastante coisa, tanto é que se a gente considerar a própria plataforma que o Carrefour usa, é uma plataforma francesa, então isso daí já existe com bastante consistência lá. O Brasil está começando a caminhar, mas eu observo que a gente está caminhando a passos muito largos. Então, a gente primeiro começou o Mercado Livre, B2W, aí quando foi subindo, hoje a gente vê que é, todo mundo é Marketplace, né? E uma coisa muito legal de ver acontecer são os mercado, os Marketplaces de nicho. Então, hoje a gente já tem o Madeira Madeira virando Marketplace, tem existem outros Marketplaces que eram, que eram lojas virtuais nichadas, e hoje estão virando marketplaces aí, tem de artesanato, tem evangélico. Ah, se você olhar para trás, você vai ver uns 15 marketplaces nascendo. Eu acho isso muito interessante, tanto do cenário do e-commerce brasileiro, como o varejo de um modo geral. Não, legal, é exatamente o pensamento que eu tenho, eu acho que agrega para os dois lados. Andrezão, quero te ouvir mais um pouquinho é, da 00K. A 00K é um dos parceiros que eu tenho dentro do meu negócio. Tá, eu sempre falo dos meus parceiros e a 00K faz parte desse dessa parceria e realmente é uma parceria. Não é, não é uma relação empresa só entre empresas. e Sim, a gente acaba fazendo parceiros e amigos lá dentro. Com o que, que a 00K está integrada? Quais as empresas? O que que a 00K, para quem não conhece, o que, que a 00K pode ajudar no negócio de alguém para a gente matar, passar a régua, como dizem? Aí? Então, hoje a 00K ela trabalha com com um tripé de softwares, né? Então nós temos o 00K Core que é a nossa ferramenta principal, que é administração de, de, de vendas em diversos marketplaces. Hoje nós atendemos os maiores marketplaces, a gente está falando de Mercado Livre, B2W, Via Varejo, Walmart, Carrefour, Buscapé, é, Amazon. Enfim, a gente também está iniciando umas integrações com Madeira Madeira. Existe é, o pensamento de iniciar uma integração agora com a Saraiva também, que já está virando um marketplace. Hoje a Saraiva já é um dos maiores vendedores do próprio Mercado Livre, é interessante observar isso. A gente tá, a gente tem essa ferramenta, nós temos a ferramenta Analytics, que é uma ferramenta de análise de Business Intelligence dentro do Mercado Livre. Ela faz uma análise dentro do ecossistema do Mercado Livre, e aí a gente fala, ah, não, mas é só do Mercado Livre. Não importa muito porque o Mercado Livre ainda é o maior Marketplace, e sempre que alguém entra no Mercado Livre e digita alguma coisa no campo de busca, ela está declarando uma intenção de compra e é importante observar isso. Além do que, o Mercado Livre hoje ele virou meio que um comparador de preço, se a gente pegar isso. Então, a gente consegue umas métricas bastante interessantes para poder ajudar o vendedor a alavancar as vendas e a gente também consegue algumas estatísticas boas de preço, de número de venda, page view, é uma ferramenta que ajuda bastante o lojista. E nós temos uma ferramenta terceira que chama MeliCash, que é uma ferramenta de conciliação financeira. A gente entende hoje que para o Mercado Livre às vezes é um pouco complicado você entender a sua fatura. O, embora o Mercado Pago entregue todos os dados, às vezes você tem dificuldade para poder alinhar eles. Quando a gente fala de grandes empresas, é... Eu não vou citar, mas são clientes da 00K no site, vocês podem ver Grandes empresas que têm uma dificuldade Porque assim, a questão de você poder alinhar o dinheiro que está em disputa Para um sistema RP ninguém entende O RP ou é dinheiro dentro ou é dinheiro fora a gente consegue fazer essa conciliação financeira de uma maneira bem prática. E como novidade, a gente está desenvolvendo a nossa versão 3.0, a Zero k já está há mais de oito anos no mercado, a gente foi a primeira plataforma a estabelecer 100% das integrações com o Mercado Livre e depois fomos integrando com os outros que foram decididos transformar em Marketplace. Então é uma ferramenta que hoje ela já tem bastante maturidade no mercado, nós atendemos marcas bem representativas, mas a gente está evoluindo para uma versão 3.0, a gente está com uma, é, uma equipe muito empenhada e se divertindo, desenvolvendo um software bacana que a gente pretende lançar no Mercado Libre Experience. Antes a gente vai liberar para uns caras igual a Lê, que é o nosso beta tester, que se der problema ele já vai dando os feedbacks que a gente precisa para poder aparar as arestas afinando o software. E é isso, hoje a gente é uma ferramenta que está em constante evolução, principalmente o 00K Core. Quem trabalha com Marketplace sabe que todo dia um programador do Marketplace levanta com uma ideia, muda alguma coisa, a gente tem que refazer boa parte do sistema. Então, é, é uma ferramenta que está em constante evolução e a gente está indo para uma versão 3.0, que eu acho que é a versão mais madura da ferramenta que a gente já teve até agora. Eu estou bem ansioso com isso. Também estou, viu? Também estou. Pessoal, então esse foi o André, Simul da 00K. Muito obrigado. Obrigado viu? você, Alê. Obrigado, pessoal. Boas vendas para vocês e sucesso. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.